da exposição Futebol é Delas, no Museu da URGS, aqui na Oswaldo Aranha 277, esquina com a Paulo Gama. Uma exposição que retrata a trajetória de mulheres atletas no esporte, a partir de objetos de clubes, camisetas, chuteiras, luvas, fotografias e banners documentais. Uma exposição com entrada franca no nosso Museu da URGS. E para conversar com a gente sobre essa exposição e sobre futebol feminino, a gente trouxe aqui a doutoranda do Programa de Ciências do Movimento Humano da Ezefide, a Pamela Joras que vai conversar com a gente sobre o futebol é delas. Pamela, muito boa tarde. Eu queria primeiro que a gente falasse um pouquinho sobre a mostra, o que que ela é, o que que ela traz, o que que motivou, enfim, essa exposição aqui no museu. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para falar sobre essa exposição. É, essa exposição que eu tenho um carinho especial por ela. A minha dissertação foi sobre futebol feminino, foi sobre uma dessas mulheres que integram a exposição. E a minha tese também... É, tá está falando aí sobre futebol feminino. Bom, essa exposição, ela, uh, o grande objetivo dela é trazer visibilidade para essas mulheres né, no futebol. Então, nessa exposição, a gente tem equipes de São Paulo, uh, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Uh, temos um futebol indígena no meio de uma tribo. Uh, então, a gente retrata uh, diversas faces do futebol jogado pelas mulheres. E aí eu não falo do futebol só jogado, né do futebol que também é arbitrado por mulheres, é, mulheres torcedoras, mulheres treinadoras. E aí trouxemos alguns fatos históricos que estão retratados nos banners que tu, comentar, que tu comentou, é, que, que fazem parte de uma exposição itinerante, que a gente já veio trabalhando há algum tempo. Nessa, a exposição foi feita em São Paulo, foi feita em Minas Gerais, e agora a gente trouxe ela aqui para o Museu da URGS. Então, temos ali camisetas autografadas da seleção brasileira, é, temos algumas falas de algumas jogadoras, temos cartões de arbitragem autografados. Enfim, ela traz uma variedade de coisas, de objetos, de fotografias e de fatos que retratam... A realidade da modalidade no Brasil E já tivemos também algumas discussões Sobre o tema, né? Na sexta-feira passada, a Emily Lima, que é ex-treinadora Da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Esteve aqui na URCS, que é uma, uma Grande honra para a instituição E ela passou por um por um processo Muito traumático e muito ruim né? Para, Enfim, para a imagem das mulheres no futebol né? Que foi essa, essa demissão Até hoje mal explicada, né, Pamela? Exato. Na verdade, as nossas Atividades elas já começaram na quinta-feira Com o ciclo de cinema Trouxemos o filme Minas do Futebol, que é um documentário que retrata o time do Centro Olímpico, o Sub-15, que acabou competindo na Copa Moleque Travesso, que é uma Copa tradicional já, de São Paulo, que é jogada por meninos. E aí, como não havia nenhuma restrição no regulamento, as meninas colocaram uma equipe e acabaram vencendo... Esse torneio, né? Então esse documentário traz um pouquinho disso, fala um pouco do sonho de ser jogadora de futebol no Brasil. Isso aconteceu na quinta-feira, né? mediado pela jornalista, que também é uma grande honra para a gente trazer ela aqui, a Lucasso, de São Paulo, a jogadora Rosana, que atualmente atua no Inter, né? contou um pouco da trajetória dela também. Na sexta-feira, então, tivemos a, a Emily, que para nós também é uma grande honra né? ter a Emily aqui na instituição, é, ter aceito o nosso convite né, para falar sobre uh, o que aconteceu com ela e sobre principalmente sobre a trajetória dela né, que é o mais importante tivemos também a Tatiele que é a treinadora do Internacional que atualmente está disputando o Gauchão e também tivemos o convite da Patrícia Gusmão que é a treinadora do Grêmio infelizmente horário de treino ela não pôde comparecer mas também mandou é, Alguns objetos e tal para a gente poder falar um pouco também Da trajetória dela como jogadora e como treinadora É uma participação importante porque as duas Disputaram no fim de semana a primeira partida Da final do Campeonato Gaúcho né? O Grenal tive... no centro de treinamentos do Grêmio E eu tive a honra de fazer parte do, Da arbitragem né? dessa equipe Que foi um fato histórico e Pela primeira vez a equipe de, de, de arbitragem de um Grenal Era toda feminina Mesmo em Grenal feminino? Mesmo em Grenal feminino então, essa demissão da Emily ela desencadeou um grande movimento né? é, em prol do desenvolvimento do futebol feminino. Então, é, obviamente foi um fato negativo, mas por outro lado foi muito positivo é, porque nunca houve um movimento desse tamanho. Né? Inclusive na grande imprensa, né? a gente foi muito mal recebida a demissão dela. Né? Sem dúvida. É, o que a gente pôde perceber com essa demissão da Emily... Além do fato né, de ela ser uma demissão arbitrária, é que o real interesse não é de desenvolvimento do futebol feminino, né? os interesses são outros. É porque uma pessoa que trabalha, que investe, que briga pela modalidade, ela não é bem recebida dentro do, do cargo né, de treinador. Então, por outros meios, a gente se uniu aí na, nesse movimento. É, para tentar brigar um pouco, né, pelo não que a gente já não viesse brigando, mas com a M tenho certeza que ganha uma força enorme. Tu como integrante de equipe de arbitragem, como é que é o desafio de trabalhar, e a arbitragem masculina já é, os juízes os homens já são extremamente visados, como é que é o desafio de trabalhar uma árbitra mulher no, no futebol? A gente viu casos no futebol, uh, no futebol masculino, onde houve uh, árbitras mulheres, como a Silvia Regina nos anos 2000, Ana Paula de Oliveira cometeu um erro que vários assistentes já cometeram e acabou sendo defenestrada do esporte, praticamente. Como é que é o desafio de encarar esse ambiente tão uh, machista e tão tenso que é ser árbitra num, uh, num esporte com essa cultura toda? É, é sempre muito difícil <risos> para começar a ser mulher, né? E aí ser mulher e ultrapassar uma barreira que é determinada culturalmente, né? Essa barreira que diz que futebol é coisa de homem Arbitragem é muito mais difícil E arbitrar futebol aqui no Rio Grande do Sul Eu diria que é mais difícil ainda Por quê? É. Uh, eu comentei essa semana com as minhas colegas de trabalho Que a gente ouve muito mais xingamento de, Enfim, da arquibancada Em função de ser mulher e é, e é sempre o xingamento, não tem nada a ver com competência, com responsabilidade no trabalho. Ele é sempre ligado ao gênero, né? Então, é, é muito difícil, mas ao mesmo tempo essa pressão que exercem sobre nós, a gente transforma em competência e responde dentro do campo. Então, é uma dificuldade imensa, né? E aí entram questões de taxa, é, de reconhecimento do trabalho... Mas, enfim, a gente está lutando por uma melhoria também nesse quadro de arbitragem das mulheres. Né? Eu espero que cada vez mais mulheres venham trabalhar com arbitragem. Hoje somos três árbitras principais atuando no Gauchão. Mais ou menos seis assistentes. E tem dado tudo certo. A gente trabalhamos de agosto a dezembro. É, sábado que vem agora tem uma final do Grenal no Beira-Rio. Estaremos lá novamente Eu tive a honra também de Poder apitar um jogo dentro do estádio Beira Rio A semifinal do Gauchão Que era também um momento muito importante E Tem algumas pessoas que sempre nos ajudam né, Nesse caminho é, Tive o apoio da professora Silvana Também das minhas colegas E do Luiz Carlos Boaro Que sempre foi um grande incentivador Da arbitragem de mulheres No Rio Grande do Sul então, há 14 anos não se via um Grenal, não se via um mulheres arbitrando, e em 2017 nós chegamos aí e chegamos para ficar. E, não é, na verdade, essa questão do gênero no, no futebol é, pega muito, não, não apenas em relação à arbitragem, mas a gente viu na final da Copa do Brasil de 2015 uma repórter da SPN, a Gabriela Moreira, se não, hum. não me engano, sendo muito xingada por torcedores do Palmeiras, no caso, que era o mandante do jogo, também, no mesmo relato que tu faz agora, né? nada a ver com competência ou tudo mais, até gratuitamente, porque ela não cometeu nenhum erro de arbitragem, entre aspas, no jogo, impossível né? cometer, justamente por conta da questão do gênero também. É né? uma luta muito complicada né época. É sempre muito complicada, mas ela cada vez ganha mais força. Né? Hoje, como nós comentamos agora, temos mulheres da arbitragem, temos uma grande exposição falando sobre o futebol de mulheres aqui no Museu. Temos aí vários trabalhos, teses, dissertações, TCC sobre futebol. Temos um campeonato gaúcho forte acontecendo no Rio Grande do Sul. É, obviamente que precisamos de muita melhoria, muita melhoria. Um avanço também um pouquinho na questão da mulher na arquibancada, né? Houve, é, Há menos é, grosserias e xingamentos do que 20 anos atrás, né? Eu acho que essa questão do respeito também, ela está sendo muito debatida, né? É, principalmente depois do que aconteceu com o Aranha, aqui na Arena do Grêmio. É, essas discussões tomaram uma proporção um pouco maior, o que para nós é muito gratificante, né? É, porque ela sai da, do contexto acadêmico, ela sai da academia e vai para o domínio público, que é o que nós queremos, é o que é muito importante. E aí, não só mulheres jogando, arbitrando, treinando... Mas ontem também tivemos mulheres narrando, né, um trio de mulheres narrando uma partida. E também estamos aí tomando alguns espaços, né, lutando e brigando por alguns espaços e conquistando. Infelizmente algumas coisas acontecem no meio do caminho, é, mas a professora Silvana costuma dizer, né, resistir sempre. E é isso que a gente tem feito, resistindo e avançando aos poucos, conseguimos aí é, algumas grandes vitórias fala um pouquinho sobre a exposição então Qual é o material que o público vai encontrar Quando chegar no Museu da URCS? Bom, temos ali no mezanino Alguns exemplos, né? são vários sim. materiais ah, Ali no mezanino Já na entrada nós temos o espaço Emily Lima é, Temos agasalho da Seleção Brasileira Camisas da Seleção Brasileira Autografadas Temos uma mesa de botão Com jogadoras, com mulheres né, Que a gente também não costuma ver Uh, temos cartões de arbitragem autografados pela primeira árbitra reconhecida pela FIFA, né? A Leia Campos, que é brasileira, é mineira. Tivemos a honra de conhecê-la pessoalmente também. Teve aqui no, na URCS. Uh, camisetas do campeão da Libertadores, recentemente, do Corinthians. Campeão brasileiro, que é o Santos. Enfim, alguns desses materiais uh, a gente pode conferir ali. Chuteiras, luvas todas autografadas, e abaixo de cada um desses itens, desses objetos, a gente tem ali o, uma explicação né de quem é, onde foi usado e como foi usado, que é, conta um pouquinho da história de cada pessoa. Né? O futebol feminino, ele teve um, uma, acho que uma, a primeira vez em que ele ficou no Brasil, pelo menos, em mais evidência, foi na Olimpíada de 96, né quando as gurias quase conquistaram a medalha de bronze. E no ano passado, chegaram a encantar o país em determinado momento, no final houve ali a derrota, mas enfim, uh, são... Mostra que o Brasil está realmente num. Embora deveria haver muito mais investimentos e tudo mais, apesar de tudo isso, segue obtendo resultados em nível internacional bem razoáveis, né? Por nós. É, nós temos aí a volta do Vadão, a seleção, né? É, infelizmente temos a volta do Vadão, para mim é um retro, isso é um grande retrocesso. E é, Emily vinha desenvolvendo um trabalho a longo prazo é, que foi interrompido aí muito cedo. Mas, com a volta do Adão, ele tem enfrentado seleções do ranking, né? Que estão muito abaixo da seleção brasileira. Então, essas vitórias... Eu questiono um pouquinho essas vitórias, porque nós enfrentamos seleções muito mais fracas. E as derrotas que tivemos anteriormente eram contra seleções muito mais fortes. Estados Unidos, Austrália, que são grandes potências hoje do futebol mundial. Então, temos sim alguns avanços. E esses avanços, eu acredito nas próprias jogadoras, são avanços individuais e de algumas pessoas de condições técnicas que lutam e brigam realmente por esse desenvolvimento a nível de seleção é, eu, eu sempre vejo assim, ela avança em um determinado momento e retrocede avança quando a gente está tendo algumas grandes conquistas retrocede de novo, parece que a gente sempre está num ciclo sem volta né? desenvolve um pouco, conquista e morre é, durante o ciclo olímpico a gente vê uma grande visibilidade né, da seleção mas e depois? onde essas jogadoras vão, o que elas fazem a seleção mantém, não mantém, tem competições tem amistosas então a gente não vê muito isso se procurarmos na mídia alternativa a gente vai saber alguma coisa mas na imprensa tradicional ela some é, isso também acontece um pouco acho, com o trabalho da seleção brasileira né? depois do ciclo, do ciclo olímpico ali, Copa do Mundo como em várias outras modalidades <risos> Exatamente, esportivas. Exatamente. Né? É. É, então, é, como a gente tem comentado, né, é, o avanço vem, mas ele, o retrocesso também vem com ele, em alguns momentos. Então, acho que precisamos aí de um pouquinho mais. Muito bem, Pamela Joras, doutoranda do programa de Ciências do Movimento Humano da Escola de Educação Física e Fisioterapia e Dança da UFRGS, comentou aqui sobre a exposição Futebol e Delas. Pâmela, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho de vocês e contem com a solidariedade né, de, de todos nós né, que nos importamos com o futebol feminino, que queremos o crescimento da modalidade, para que a luta de vocês seja cada vez mais forte e consiga, enfim, lograr êxito aí em todos os aspectos. Eu que agradeço a oportunidade para falar um pouquinho sobre a modalidade, sobre a exposição e sobre o nosso trabalho. E deixo convite a todos. Até fevereiro, né? Isso aí, até vai ficar um pouquinho mais, vai ficar até o início de março, mais ou menos. A exposição aqui no Museu da URGS, a entrada é gratuita, o museu fica aberto aí durante o dia, durante a manhã, a tarde, só visitar, vão ter mediadores ali contando um pouquinho do que, que é essa exposição. Uh, e essa luta, ela, não é, ela é de todos, né? Ela é de todos que querem o crescimento. Essa luta não é só das mulheres, não é só das jogadoras, essa luta é nossa, então, inclusive da academia, né? que também tem aí desenvolvido várias pesquisas sobre. Então, acompanhem é, o futebol, deem, deem visibilidade para ele, é, comentem sobre ele e comentem de uma forma é, justa, né? porque só quem conhece a realidade da modalidade sabe comentar sobre ela. Então, se não puderem comparecer ao estádio agora, no dia 9, acompanhem pela, pelas mídias alternativas que o jogo vai estar passando por lá. E é sempre muito gratificante conhecer um pouquinho né, da realidade que está aqui. Acredito aqui que as redes GDM. sociais da dupla Grenal vão transmitir esse jogo, Sim, né? sem dúvida. A TV tem transmitido aí a maioria das partidas, né? E no último final de semana, a Grêmio TV também transmitiu. Muito bem, vamos agora às notícias da extensão. O Auditório 3 do anexo do campus Saúde recebe na próxima terça-feira o seminário A Invisibilidade do Direito à Moradia. A quem interessa? O evento faz parte da disciplina Serviço Social, Legislação e Direitos Especiais do curso de graduação em Serviço Social da URGS. As atividades começam às 6 e meia da tarde e têm como objetivo promover a reflexão coletiva e crítica sobre o direito à moradia a partir dos movimentos locais de luta pelo direito à cidadania. O evento contará com a presença de representantes de movimentos de luta por moradia em Porto Alegre, como a Ocupação Lanceiros Negros. Será fornecido certificado de participação. Inscrições no local. O projeto Conexão Diversidade promove daqui a pouco a oficina de capacitação para captação de recursos e elaboração de projetos sociais e culturais. O evento é gratuito e começa às uma h da tarde na Faculdade de Arquitetura da URGS. O objetivo é entender a importância das iniciativas populares e busca auxiliar a manutenção desses movimentos. O palestrante é o professor Luiz Estefanou, especialista no assunto. A extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogás.